pessoal, primeiro detalhe ó. primeiro detalhe quando você for espalhar a massa nunca encoste o dente da desempenadeira no piso nunca encoste lá porque senão ele vai não usar a face do piso e essa face do piso tem que estar tá limpa pra gente poder pôr o piso. então você sempre ó, arrasta, deixando um centímetro ó. deixa uma folguinha entre a massa e o piso Espalhou, arrasta no um sentido do sol. Agora a gente vai pegar nossa peça. Coloca ela pessoal em cima desse trilho aqui, ó. afastado aqui um pouco, ó. afastado centímetros aqui, para você poder arrastar ela para lá agora.